Na Genial Investimentos, o nosso time é apaixonado pelo que faz e dedicado a buscar os melhores resultados todos os dias para você.